Oi, eu estava aqui pensando como que eu iria conseguir a combinação perfeita entre arquivos, imagens, fontes, memes, backgrounds e etc. Bom, é... isso foi extremamente difícil de conseguir, mas eu finalmente consegui. E tudo isso na limitação do Android, cara bom eu comecei pelo básico vou ver o aplicativo para uma pasta os links dos aplicativos, pasta e etc vou ver tudo para uma pasta de teste aonde fica o aplicativo do carne master e do ps touch enfim, esse daí é o básico aí ah, já instalei os dois aplicativos eu já corri para o youtube procurar um link dos arquivos bom de começo encontrei esse aqui que tinha renders que ajudava ajudar bastante no PS Tut, Enfim, eu instalei. Movei para o Mega e deixei baixando. Daí eu fui dar uma olhada no, no como é que era o, o. Coisa e. Bom, é mais ou menos isso ali. Que vocês estão vendo? Bom, como vocês podem ver, eu sou bem paciente, tá ligado? Mas enfim, no final eu tenho de mostrar eles é, Esses renders aí de... De anime, tá ligado? De desenho, de bugs Tem uns números aqui também Mano, esse daqui foi o primeiro Mas ainda tem... Mano, tá muito longe de chegar até o final, mano Tá muito, muito longe Eu achei um que era do Free Fire Mas não me, não, não me interesse, tá ligado? Daí eu achei outro de música, bom É... Interessante, tá ligado? Mas, ainda não é o que eu precisava Eu precisava de mais Muito mais Isso, era, isso era pouco, tá ligado? Eu achei um De 6GB giga, 6GB giga. E, bom Ainda assim Isso aqui é demorar muito, enfim É... Eu achei um aqui de futebol que eu instalei e já fui atrás de outros de anime. Já instalei correndo, coloquei, me assisti pra ver como é que era e. Enfim, é realmente isso que tá na, na imagem, aí, tá ligado? Eu tô com ele aqui agora. Depois daquele eu encontrei esse aqui do Tubor Mega, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Que tinha bastante anúncio no link, mano. Isso atrapalhou bastante. Enfim, eu fui atrás de outros por enquanto. Eu encontrei isso aí, mas isso daí era pago, né. Eu pensei que não, não era pago. Porque geralmente os packs de edição são pra, são grátis. Mas isso aí não era. Enfim. De resto eu encontrei só pago, mano. Os bom para edição de YouTube. Daí pra diante é só os de YouTube Já não é mais as renders que eu tava procurando Esse daí foi bem essencial pro meu canal Esse pack que eu encontrei Sem esse pack, mano Não ia ter meme, tá ligado? Não ia ter o que zoar Mano Tem demência? Bom, eu já instalei de... Depois de muito tempo entrando em arquivo E saindo de arquivo extraindo, abrindo o site, saindo de site, fechando um anúncio eu finalmente consegui e ele está pronto eu só queria avisar que eu estava extremamente cansado já era duas e meia da manhã e ainda estava baixando a equipe